E hoje temos uma grande notícia para você, motorista de aplicativo da cidade de São Paulo. Marlon, o nosso vereador eleito pela grande parte dos motoristas de aplicativo da cidade, conseguiu alterar na data de hoje o decreto 5.6. 981 de 10 de maio de 2016 regulamenta os motoristas de aplicativo da cidade e se você é bem informado de tudo que acontece com os aplicativos em todas as cidades e etc você deve saber que esse sim é aquele bendito decreto que prejudicou diversos motoristas com multas a de veículo e etc se os motoristas andassem irregular com o decreto inclusive com algumas exigências que são muito absurdas como por exemplo, todos sabemos que esse destico, que é o adesivo da Uber 99 que andamos no para-brisa do carro, é um verdadeiro chamaladão. Mas, devido às fiscalizações que ocorrem na cidade, então somos obrigados a andar com esse bendito destico. E motoristas que queiram entrar hoje nas plataformas da Uber 99, em Drive etc, que são regulamentadas aqui na cidade, eles são obrigados a terem carros com fabricação até no máximo 8 anos, ou seja, estamos no ano de 2021, somente carros do ano de 2013 podem rodar aqui na cidade, fora o CondoApp, que é aquele curso obrigatório que os motoristas têm que fazer e tal, mas esse não é o foco do vídeo, eu quero trazer o decreto que foi atualizado a partir de hoje, na qual fala que os motoristas que querem rodar nos aplicativos podem ter carros de até 9 anos de fabricação. A alteração foi exatamente essa. Se você tem um carro ano 2012, você pode este ano trabalhar tranquilamente com os aplicativos. Pois foi feita uma flexibilização neste decreto de oito anos para 9 anos para serem aceitos nos aplicativos. Algo lógico, porque se no ano de 2020, devido à pandemia, muitos motoristas não conseguiram rodar direito. Não podendo rodar, eles não puderam gerar renda para trocar de veículo. Então nada mais justo do que essa flexibilização para que os motoristas não fossem prejudicados devido a essa pandemia. Então se você tem um carro 2012 aí, pode ficar tranquilo, pode mandar ali o documento para o aplicativo que ele vai ser aprovado. Caso seja recusado, não se preocupe, mande mensagem no suporte, fala sobre o decreto que foi atualizado no dia de hoje, que eles serão obrigados a aceitar o seu carro. O problema é que esse decreto ele foi liberado de forma excepcional ele só vai valer até o dia 31 do 12 de 2021 a partir do dia primeiro do próximo ano vai voltar a ser oito anos de fabricação mas não se preocupe o malo já está correndo atrás de fazer todas as alterações nesse decreto da forma como ele pode inclusive na questão do destico e também na questão das vestimentas desse no curso quando ele também já está fazendo uma organização ali para fazer com que seja feita alterações nesse, nessa parte também do decreto, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu queria falar realmente sobre essa parte dos 9 anos, então todos os motoristas 2012 podem rodar nesse ano, mas a partir do ano que vem, caso não seja feito qualquer tipo de alteração, caso o Marlon não consiga fazer a alteração ali, com o poder que ele possui, somente carros 2014 para frente poderão rodar no próximo ano. Mas o que você achou?